Nada de ela de responder. Eu jogo no teclado. Oi, eu. Também não gosto de filmes. Ah. Só assiste sobre viagem no tempo. Nerdola. Lá lá lá. <risos> eu não sou fã de filme. Acho que os únicos filmes que eu assisto mesmo é de... Herói. Ou algo que lança que tá muito hype. Tipo, Eu só assisto atualmente filme Coisa da Marvel. Série